é, método de pagamento, Bitcoin e cartão de crédito Trustpilot, <risos> sem dúvidas, cara, esse Trustpilot dele está muito bom Eu não vou mentir, né, ó, é, Top tier, tá, aqui tá, tá traduzindo, pessoal, ó, top tier trader, 4.9 Então assim, tem muito review positivo Tem um, um gato pingado aqui de 1% negativo, mas tem muito positivo, tá Mas você tem que lembrar que o gato pingado de 1% pode ser um top 1 pagamento